O processo de couture, de haute couture, é repensado e revisto por aquele que eu considero um, uma das maiores pessoas na moda. Um dos maiores designers, diretores criativos. Estou falando de Pierre-Paulo Piccioli, da Valentino. A gente vai ver o desfile juntos. E eu vou comentar. Depois, eu espero o comentário de vocês. Já vai dando like. Se preferir, dê o seu like no final. Mas deixe um comentário, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui no Descomplicando a Moda. Aproveito desde já para agradecer a todos os membros do clube de canais do Descomplicando a Moda. Eu sou Tete Laudares, eu sou professora, pesquisadora de moda e amo compartilhar tudo aquilo que eu estudo sobre moda com vocês. Bora descomplicar? Valentino Haute Couture. O título, o nome dessa coleção, Code Temporal. E aí eu vou ler para vocês um texto que estava, que foi distribuído no release para os jornalistas, que está no site e que, portanto, eu achei muito pertinente. Que, portanto, me parece ser uh, uma das grandes bases, o, o ponto de partida de toda essa coleção. Eu vou ler porque eu acho importante vocês já começarem a sabe, a esquentando os tamborins. É por aí. Os rituais, o processo e os valores da couture são atemporais. Eles celebram o humano. A mente que concebe e a mão que cria, que dá valor. Por meio de um, de um processo de trabalho que se baseia no tempo, eles produzem o atemporal. Objetos moldados em um indivíduo. Tempo como um código e um valor. Para resetar, reprogramar em uma couture de hoje que se atualiza, que atualiza rituais clássicos e processos por meio de roupas desenhadas, uh, criadas para expressar uma pessoa como algum desejo. Homem, mulher, naturalmente, suavemente, um guarda-roupa que se desenha e se abre em muitas possibilidades. Vamos lá? Gostou, Yogi? Yogi está fazendo uma cara. Gostei. Yogi é a pessoa que filma a gente aqui. Se você ainda não é habituado ao canal, assista outros vídeos que eu garanto que você vai gostar. Vai perceber. Vou... É. Vai perceber. Vamos lá. Vou colocar meus fonezinhos vermelhos e aí a gente vai começar importante eu partiria exatamente dessa ideia para assistir a mente que concebe e a mão que cria esse é um código temporal código de hoje Valentino alta costura primavera verão Bora nós De cara a gente vê Galeria Colonna, que é no Palazzo Colonna, Sala Grande em Roma. Palazzo Colonna é, Colonna é uma família, uma das famílias mais antigas de Roma, há mais de 30 gerações, volta lá a, a, aos 900, não é 1900, não é 900. Maria Carla vem com essa capa de cara, mais uma vez a gente vê que as capas são as grandes vedetes né, de todas as coleções de alta costura. Um trabalho mar maravilhoso, porque é, isso é o tecido é perfurado e aí ele é trançado, esses quadradinhos, eles são todos é, emendados um ao outro de forma trançada, tem uns nozinhos entre um e outro. essa ideia dele de testemunhar o tempo, o hoje, trazendo uma, uma moda mais atual, um casual couture, ele não quis, vocês vão observar, não vai ter nenhuma estampa, ele e não tem nenhuma narrativa, ele parte da base, do tecido e o que a alta costura consegue fazer com tecido a gente vê um certo minimalismo que pode ser até interpretado como um retorno dos anos 90 observa esse vestido como ele é né é só um vestido de alcinha mas não é só um vestido de alcinha ele tem olha esse daí que é chamado de, de segunda pele a gente vê de novo a gente viu na na prada esse discurso da segunda pele colado no corpo eles têm um uma todo toda a técnica da alta costura. Homens pela primeira vez a gente vê homem na alta costura do Valentino. Então exatamente essa ideia, olha, um homem e uma mulher, casacos. O trench coat, ele faz uma dá uma revisitada no trench coat. Os tecidos são inúmeros. A, a maquiagem, eu acho que dourado compôs muito com esse salão que a gente vai observar esses esses salão Todo pintado em dourado. Todas essas peças são pintadas em dourado. Aí uma camisa de popeline branca com uma saia de seda cinza poderia ser uma saia qualquer poderia ser uma camisa qualquer o que que ele fala ele dá a liberdade você pode usar eu proponho de você usar essa camisa assim se você quiser usar de outra forma use de outra forma olha esse esse trench coat oversize que acabou de passar olha todo esse trabalho atrás que vai para manga assim como essa saia que é forrada com tule, a gente vai ter uns tons neons, a gente ainda não falou dos tons. Olha que maravilha esse casaco com flores aplicadas para homem. Por que não homem usarem flores? Então, na realidade, é, eu usaria esse casaco, ele usa esse casaco, são roupas para humanos, como ele gosta de dizer. Todo esse trabalho aí, olha, olha a maravilha desse trabalho. Essas flores foram, ah, lógico, né, colocadas à mão, uma a uma... O, o trabalho do, do rosa ainda muito forte na cartela de cores. Vai aparecer o rosa também em neon. Mais uma vez a gente vê essa linha quase pura com um trabalho de modelagem absurdo. Muitas vezes feito por... Painéis, ou seja, você faz a placa e você aplica essa placa e modela de tecido. A Maria Grazia Security também usou no desfile da Dior, que eu acho que você podia ver. Uh, lurex, lamé, três tipos diferentes de lamé. Isso aí era o lamé bouclé proposto, tanto para homens quanto para mulheres. Essa ideia do, de uma peça por cima, um colete. Colete tem muito nessa coleção. Uh, exatamente como uma peça chave, uh, chave assim, uma peça versátil, essa é a minha peça que eu mais amei uh, que é uma blusa que ao mesmo tempo você ela tem bolso, eu adoro bolso, capa mais uma vez de novo as capas, entram muito as capas que tanto elas podem ser para o homem como para a mulher, o lime combinado com o paetê e o paetê para o homem paetê iris decente irides, iridescente uh, os tons a gente vai ver que tem muito tom de bege pela primeira vez a gente olha aí o que eu falei dos painéis que são costurados juntos é uma uma mod, é uma forma de uma técnica muito utilizada no minimalismo então já passa essa essa comunicação essa mensagem de minimalismo os marrons os beges e aí a gente Vê também o uso da palavra grege ou grade, que durante muito tempo a gente falava de gozação e agora é considerado uma cor, é bege combinado com cinza. Esse top, uh, todo também em micro paetês, essa roupa ela é toda em tule, todo o tule dessa roupa foi é, bordado com paetês dourados. Toda ela e ela teve esse efeito. Uma inspiração fluida, sem fronteiras, a gente olha aí essa liberdade. Tem um que de casual, tem toda a técnica da alta costura, e você pode usar, não tem essa exigência de usar somente à noite. Olha a beleza desse casaco. Todos esses círculos são feitos à mão, emendados um a um para fazer essa ideia de um tecido perfurado. Os ombros são modelados e tudo é muito uh, colocado e encaixado, apesar de ser uma simples calça de sarja, como essa que a gente está olhando. Então, a gente vai ter calça de sarja, camisa de popeline? Sim! Mas com toda a técnica da alta costura Esse vestido que eles falam que é um, teci um tecido em rede Um tecido técnico Vocês podem observar que tem a mesma técnica de construção Da blusa do louco lá do desfile da Dior Então que já diz um pouco que esse tipo de costura De repente é uma tendência Não sei A Evelyn os tons de verde vão de lima, verde maçã, uh, todos eles muito bem uh, trabalhados. E aí tem essa, esse, o volume... Ou ele, ele usa tecidos tecnológicos como escuba ou tecidos nobres como, o, como esse último que passou, que era um tafetá de seda pura. Essa manta, que ele não quis falar, ele não quis dizer se era uma manta, se era, se era um casaco. Tem toda essa questão do planejamento que a gente lembra lá da Grécia, mas ele quis trabalhar muito isso. De novo, mais uma saia. Toda feita com esses uh, quadrados uh, trançados que eu falei com vocês. E o, essa blusa que é quase um colete. A mesma coisa ali para o rapaz que eu não peguei o nome dele. E o mais legal, Caspar. Não, Caspar é esse aí. O mais bacana... Todo o desfile que foi gravado anteriormente, ele vem com o nome do modelo... e Em seguida, o nome das pessoas que participaram, os costureiros e costureiras... Que participaram na fabricação dessa roupa, olha outra capa... E aí, então, todo o tecido empregado para fazer... É, é esse aí que é a tal da Kaftan, ó... Parece um Kaftan, mas eles até colocaram que era um Kaftan... Mas ele não quer que chame assim porque ele acha que é uma peça que pode ser tanto para homem quanto para mulher, e é só jogar em cima e ir. A gente às vezes pensa, poxa, tudo largo, oversize, mas para você atingir essa fluidez com o tecido que é uh, rústico, e não é fácil. Olha a manga trabalhada, a gente já conversou sobre mangas, olha o, a forma que esses cristais foram colocados nessa nessa bolsa de novo mangas trabalhadas nessa jacket que eles chamam as mangas têm muito muita importância nesse momento elas estão sim fortemente uh, usadas né como proposta ele fala que que elegância não é para ele não é sobre bom gosto somente mas que tem de ter um pouco de de ousadia e eu acho que ele ousa bastante manter a alta costura assim relevante e moderna eu acho que é faz muito parte desse desfile onde a gente vê peças que podem ser utilizadas por homem ou por mulher, não importa, o que importa é a relevância do trabalho, a relevância do corte, a relevância da modelagem, a relevância do tecido, isso é o que fará com que essas peças sejam atemporais, que elas sejam especiais e é esse ritual de reconhecer um processo que o homem pode fazer isso eu acho assim muito importante essa saia em seda é feita em seda tafetá e escuba então a gente tem tecidos altamente tecnológicos que são capazes de mesclar essa daí já a gente tem musseline de seda pura com popeline de algodão para quem trabalha com costura sabe que você Conseguir costurar essas duas coisas juntas não é a coisa mais fácil do mundo, porque requer uh, a questão do ponto, da linha, essa peça também que simplesmente parece que você colocou uma pele em cima, também essa questão da proteção e que ele quis questionar. Ele também trabalhou muito a alfaiataria, a gente vê bastante. Então tem dois ateliês fortes, o Flu, que é o que trabalha com tecidos mais maleáveis como musseline, organza e a alfaiataria. Eles estão bem fortes nesse momento. Ele quis justamente fazer com que isso uh, aparecesse. Eu sei que eu já falei isso, mas volto a falar. Aí vem um vestido capa. Ou seja, é aquela coisa que a gente comenta da, de declinar uma criação. Ele, olha, ele é em cashmere chiffon crepe. Ou seja, a gente está vendo que isso é um tecido. Significa que esses fios foram tecidos juntos ao fazer uh, a fazenda, o tecido. A proposta uh, de... Uh, Olha o forro, que é uma coisa também que já usava bastante. O Valentino também, o Dior, usava muito. Esse hoodie, que é em lamê, mas ele é todo forrado de cashmere. Eu acho ele, assim, perfeitamente chique. Eu usaria, perfeitamente casual. É, aquela, é uma roupa atemporal e extremamente versátil. A gente vai ver muito do, dos, uh, dos, dos micropayet iridescente para o perolado, para o dourado e para o cinza. Observem esse sapato mais alto. Depois uh, vocês podem observar os, os, as fotografias de detalhe que vão aparecer em algumas publicações. Esse sapato mais alto vocês vão ver que não é uma sola só, é a, a, o conhecimento, a, a craftsmanship italiana de colocar várias solas juntas e formar uma só, formar um bloco. Mais uma vez, a gente vê aí um tecido uh, que, que, que é tecnológico, o trabalho da simetria, uma simetria de, de proporções. E certamente, né, a capa, como eu venho falando, sendo o, o objeto do momento. A plataforma, apesar das modelos, eu acho, pelo menos, elas não estão tão confortáveis com essa plataforma. Mas é a proposta. Aqui a alta costura, isso deve se declinar depois, a gente vai dar uma olhada mas é uma proposta mesmo de várias marcas à volta, o retorno da plataforma, das wedges. O amarelo, que é a cor do ano para Pantone, então sendo bem explorado, sendo utilizado. Essas, o Guido Palau, que assinou toda a parte de cabelo, ele fez esses, essas perucas longas e, e lisas, que também a gente... Uh, não importa mais se é homem, se é mulher É o código, é esse código do desfile Schoolie A rede, a rede aparece aqui Ela é toda bordada com pérolas e com, e com paetês Mas ela também aparece em outras roupas Onde ela é uma rede uh, tecnológica essa é a proposta da Pat McGraw, ela que assina a, a make-up do dourado, remete um pouco a esse palazzo, que começou a ser construído em 1600, ficou pronto em 1700, e faz parte dessa Roma barroca até hoje, esse amarelo, olha, a gente vê que o dourado vai... vai Pegar muito esse mármore amarelo. É o mármore de siena, que é muito valorizado. A gente não tem mais hoje em dia dele. Olha, de novo, aquela coisa que eu falei que do iridescente, que a gente viu também na, na Dior. Esses tops que cancelam os seios. Cancelam no sentido de achatar que a gente, ou a gente pode falar que, que, que faz essa transição um pouco andrógina, ou que, que também remete um pouco aos anos 20, onde também a uh, tinha uh, teve uma importância, é esse questionamento de que o que importa é realmente a roupa feita por humanos para humanos. E esse eu acho que é o principal recado dele e em especial uh, dá essa liberdade ao falar que ele propôs usar assim, Você pode usar como você quiser, que eu acho que a gente já está meio cansado dessas propostas de você usa assim. Essa coisa é meio ditatorial. A moda aqui não é mais uma ditadura e sim uma expressão. Uma expressão de savoir-faire, uma expressão de, de como você se comunicar no mundo. Lógico que se comunicando com a costura, Valentina, é bem bom, né? Alguém ontem me perguntou quanto, quanto aos tecidos. Gente, os tecidos são inúmeros é, é um leque vastíssimo de tecido, eu convido vocês a olharem de novo com cuidado esse desfile, todos estão descritos, para vocês terem ideia, só lamê, são três tipos diferentes de lamê, uh, ele trabalhou muitos ombros, a gente sempre vê uh, os ombros bem trabalhados, em evidência, mou moldados mesmo aquela coisa da modelagem a modelagem aqui tem uma grande importância aí o pierre paulo Piccioli e agora todas as pessoas que fizeram essas roupas como sempre ele sabe reconhecer ele sabe honrar aqueles que trabalham com ele que eu acho uma coisa, assim, maravilhosa. A simetria, olha, Humans a Valentino. Ele coloca, ele coloca aqui, então, ele termina justamente colocando os humanos do Valentino. E também agradecendo a Pat McGraw, que fez o, a maquiagem, o Guido Palau, que fez os cabelos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa sequência vocês me perdoem que eu vou me atropelando, uma ideia junta com a outra, mas é isso. Um beijo, espero comentários de vocês e espero vocês aqui no Descomplicando a Moda toda semana. Um beijo.